Fala jogador, tudo bem com você? Nesse vídeo aqui eu vou trazer mais algumas notícias que estão rodando aí nessa semana para a gente poder discutir a respeito. A primeira delas é que o novo Windows 11, que a Microsoft anunciou no dia 24, agora vai ter emulador Android integrado. É isso mesmo, muita gente já usava esse tipo de recurso através de outras empresas que faziam emulação do dispositivo Android aqui dentro do Windows. Então agora no Windows 11, um emulador embutido dentro do sistema vai auxiliar aí os usuários a respeito disso. Na apresentação que ela fez no dia 24, ela demonstrou o aplicativo TikTok rodando direto do sistema. A Microsoft também mostrou que a Amazon App Store com aplicativos Android vai estar presente dentro da Microsoft Store. Então, é uma boa notícia aí para quem Uh, gosta né do sistema Android é óbvio que essa integração ali com o Android ela não vai ser completa no início né mas é uma iniciativa da Microsoft agora a gente tem que ver qual que é o nível dessa integração junto ao Android basicamente aí a Microsoft usa uma tecnologia da Intel que consegue pegar algumas instruções feitas para outros processadores e interpretar para a linguagem dos processadores x86, que é o padrão do PC e do notebook. Então, com isso, fica fácil criar um emulador que leia essas instruções sem precisar de virtualização de máquina, que é algum, algo que consome assim, bastante recurso tecnológico do hardware. Né? Então, ao trazer aplicativos Android para o Windows 11, a Microsoft está tentando imitar o suporte nativo da Apple aos aplicativos iOS lá no Mac. E são baseados nos chips M. Isso permite aos usuários desfrutar de vários tipos de software na mesma tela. Tem uma boa interação. Para a gente, o que interessa mesmo é que agora a gente tem um, um início, né, uma iniciativa aí de poder estar tá jogando alguns jogos Android dentro do PC, sem precisar de emulação, virtualização ou algo do gênero. A gente vai ter um desempenho melhor até que porque os, os aplicativos de Android no quesito jogos são mais leves, né? Mas a gente vai poder aí ter algo ainda melhor nesse quesito. Vale lembrar que alguns jogos que existem hoje para o Android são muito bons, viu, galera? A gente não pode ter um preconceito e pensar que os jogos para Android são algo ruim ou que não vale a pena. Tem alguns que, inclusive... Uh, batem de frente aí com vários jogos AAA que a gente tem no mercado São então, jogos diferentes, jogos que trazem mecânicas inovadoras E jogos aí que tendem a ter um destaque Principalmente agora que a galera do PC pode vir a jogar alguns deles E a nostalgia tomou conta da Epic Games essa semana E ela disponibilizou aí pra gente dois jogos excelentes Que vão usar muito da nostalgia para pegar a gente Sonic Mania e Horizon Chase Turbo são os novos jogos grátis para resgate permanente na plataforma da app. A gente tem aí um jogo 2D muito interessante do Sonic Mania, com vários chefes únicos, subidas, descidas. Aquela jogabilidade clássica e divertida que a gente via lá no Sonic. E é, uma, é um jogo de plataforma retrô que tem alta velocidade, gráficos 2D muito interessantes e ainda jogando a 60 fps e se você gosta de jogos de corrida a gente tem aqui o Horizon Jason Turbo que foi feito pelo estúdio Porto Alegrense Aquiles é um jogo de corrida inspirado ali em grandes sucessos lá dos anos 80 e 90 quem lembra aí do Top Gear lá para Super Nintendo ele recria a jogabilidade desses arcades clássicos e oferece ali velocidade de versão ilimitada para a gente pegar a copa gratuita é só entrar lá no launcher da Epic Games, vamos entrar no site oficial deles Ir lá até a seção Jogos Grátis E clicar nesses títulos aí Que a gente vai ser redirecionado Para a página do game da loja virtual A gente encontra um botão chamado Obter É só clicar nele e você vai ser redirecionado novamente Para a página de finalizar pedido Esse jogo é totalmente gratuito Não vai ter custo algum para você E vale muito a pena resgatar esses dois jogos Que a Epic Games está dando Essa semana, beleza? Eu já vou resgatar aqui o meu Espero que você resgate o seu aí. Quem sabe a gente pode jogar aqui no canal. Esse Horizon Chase Turbo que eu acho muito interessante. E agora vamos conversar um pouco aqui a respeito da Ubisoft. Que ela explicou ali os motivos do aquele jogo de Avatar ser um exclusivo de nova geração. Eu fiquei bem hypado mais ou menos para esse jogo aqui, viu galera. Eu gosto muito de Avatar. O filme foi muito interessante. Então esse jogo aqui se for bem usado toda... Esse, esse visual do, do filme né? e também todas as características que o filme tem vai ser muito interessante. E aí alguns estavam perguntando ali por que será que esse jogo só entraria para a nova geração. No trailer a gente não consegue ver tantas coisas assim, mas olha só o que, que os diretores falaram a respeito desse jogo e os motivos pelos quais eles vão estar presentes só na nova geração. O primeiro deles é o visual durante os voos. Lá no trailer a gente viu que ali a gente consegue fazer a montaria nas criaturas voadoras lá no céu de Pandora, que é o... a terra onde a gente está, né? Essa mecânica promete ser uma das principais do game e receber uma atenção especial da Ubisoft. O objetivo é que a gente possa ter uma visão muito interessante e uma renderização de longa distância, algo que só pode ser feito aí nos consoles de nova geração então a gente vai ter ali uma visão bem maior enquanto a gente estiver voando além do gráfico que promete ser muito interessante o segundo dele é o mapa mais denso então ali no playstation 5 no xbox series a gente tem o poder necessário para que o mapa seja mais denso os videogames da geração passada como o playstation 4 e o xbox one tinham mapas muito grandes, mas a maioria deles eram vazios, né? Era apenas para fazer uma transição entre região incorporada. Dessa maneira, toda a construção do mapa de Avatar, desse novo jogo, é um universo repleto de conteúdo e atividade constante. Então esse é mais um ponto aí pelo qual ele vai para a nova geração. O terceiro é a inteligência artificial dos NPCs, que é uma das coisas que eu mais reclamo Uh, nos jogos de hoje, os NPCs não tem praticamente nada uh, de interessante, é só um bichinho lá na tela para você matar ou conversar, uma coisa totalmente inútil. E aí eles disseram que uma das principais evoluções que a gente vai esperar nessa nova geração é essa melhoria de inteligência artificial nos games. E vale lembrar que ele pode ser implementado de qualquer forma. Quem aí já jogou o Alien Isolation sabe disso. Ah, o Alien lá tem uma inteligência artificial que é pera perfeição, cara. Então isso pode ser implementado sim. Lá dentro do jogo do Alien, a gente viu que uma só inteligência artificial é muito boa. O resto é normal, como a gente vê nos jogos de hoje. A gente gostaria de ver isso em todos os NPCs do jogo. Aí é algo que Realmente exige uma evolução E algo um pouco mais difícil Então com esse jogo do Avatar Sendo exclusivo Para os consoles É possível sim a gente ver Essa evolução tecnológica De todos os seres vivos dentro do jogo Aqui eu não estou falando só de Humanos, né? mas eu estou falando também de animais Esse tipo de coisa Um exemplo que eles deram aqui, Stefanov, que é um dos diretores Deu um exemplo As grandes criaturas terão reações diferentes né? Ao fugirem ou ao atacarem jogadores. Então elas podem ir diretamente para bambus e começar a destruir todo o ambiente, mas se elas estiverem calmas, elas vão caminhar tranquilamente entre as árvores. Esse é um dos exemplos, tá? não é só isso, mas é algo que pode começar a melhorar a nossa experiência. E o último ponto é a imersão. Eles afirmaram que a imersão é um dos motivos pelo qual o título vai ser exclusivo da nova geração. Então o intuito é tornar ali Pandora, que é esse planeta o mais real possível, com a melhor simulação de clima, chuva, animais e renderização possível para os jogadores se sentirem dentro do mundo do game. Beleza? O que vocês acham disso? Eu quero guardar esse artigo aqui para quando esse jogo sair eu poder fazer uma análise a respeito desses pontos. Vamos ver se esse jogo aqui vai ser só um jogo genérico ou ele realmente vai demonstrar alguma coisa de interessante. Bom galera, então por hoje é isso, queria agradecer aqui a todo mundo que assiste esses vídeos, eu estou gostando muito de fazer essas notícias, acho que vou começar a fazer mais delas durante a semana aí, para a gente ficar bem informado e para a gente analisar como é que está indo o mercado de games aqui para a gente. Então, muito obrigado para você que ficou até o final, se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos jogos,